Olá! Você se sente depressivo? Sente raiva, medo, tristeza, solidão, falta de sono, estresse? Tem conturbações mentais? distúrbios emocionais e não sabe como se livrar dessas emoções para sair desses problemas do seu dia? Então fica nesse vídeo que passar dicas de como melhorar suas emoções através dos benefícios da meditação. Aqui é o canal que tem como objetivo de ajudar pessoas que sofrem de problemas como distúrbios emocionais, depressivos, solidão, estresse, e outros problemas como esse. Então antes de começar peço um like, ative o sino de notificação para ser notificado de novos conteúdos no canal e se inscreve para ajudar a publicar mais conteúdos relevantes para ajudar nosso dia a dia de nossas vidas. O que é meditação? A meditação é um estado em que um nível profundo de relaxamento é alcançado. Existem várias técnicas de meditação e, se você é iniciante, seria simples sentar em um ambiente calmo e agradável relaxar, fechar os olhos e concentrar-se na respiração profunda. A história da meditação é longa, pois acredita-se ter sido praticada por milhares de pessoas ao longo dos anos. Ele tem sido usado por filósofos que tentaram alcançar um nível de consciência para entender melhor a vida, mas também como um meio de relaxar as pessoas comuns. A meditação é um processo no qual você se exclui do meio ambiente e toda a sua atenção está focada em obter paz de espírito e equilíbrio. Nesta situação, Fatores externos não o afetam e você aumenta gradualmente o controle do seu pensamento. A vantagem da meditação é que ela não requer nenhum equipamento. Isso pode ser feito ao ar livre ou no seu quarto e não demora muito. A meditação é muito útil quando sua mente está sobrecarregada de informações ou você se sente tenso. No geral, os benefícios para a saúde da meditação são relaxamento, alívio do estresse, maior concentração e melhor saúde geral. E se você está passando por dificuldades emocionais como depressão, estresse, falta de sono, solidão, tristeza, e gostaria de ter uma qualidade de vida melhor e mais equilibrada para sentir emoções positivas, bem-estar, indico um treinamento que tenha ajudado a mim e muitas outras pessoas a terem uma vida melhor e mais equilibrada, sem estresse, depressão, Problemas emocionais negativos: dar uma olhada clicando no link abaixo da descrição. Os benefícios da meditação para a sua saúde: 1. Um, alivia o estresse, as obrigações diárias, rápidas e muitas que nos perturbam física e mentalmente e impõem o estresse como um fator inevitável que afeta a nossa saúde geral. Muitos efeitos colaterais ocorrem, como obesidade, hipertensão e até ataque cardíaco. Para evitar tudo isso, Dedique-se à meditação, que é uma maneira extremamente eficaz de lidar com o estresse e superá-lo. Mesmo com alguns minutos de meditação todos os dias, isso pode fazer maravilhas para seu corpo. A meditação o ajudará a sair de seus cuidados por um tempo e isso o encherá de energia e motivação, mesmo nos momentos em que seu corpo estiver completamente exausto. 2- Ajuda você a manter o foco Embora conheçamos nossos objetivos muito bem, há momentos em que enfrentamos inúmeros obstáculos e começamos a pensar que estamos seguindo na direção errada. Bem aqui, as técnicas de meditação podem ser de imensa ajuda. Eles não apenas relaxam sua mente e seu corpo, mas também são uma maneira eficaz de restaurar o foco e a compreensão da resposta à pergunta se você está no caminho certo para alcançar seus objetivos ou não. 3. Mantendo sua motivação Na busca da felicidade, é normal lidar com todos os tipos de problemas diariamente. Certamente, isso não significa que você precise ficar deprimido e desanimado, mas às vezes simplesmente não pode ir contra esses sentimentos destrutivos. Nesses momentos, a meditação o ajudará a lidar com seus problemas e a tornar-se muito mais confiante em resolvê-los com meditação adequada você finalmente será capaz de distrair sua mente de todas as preocupações fale consigo mesmo alimente se com pensamentos positivos e aumente sua autoestima 4 alivia a dor quer você acredite ou não a meditação pode ser usada como uma técnica de alívio da dor em todo o mundo os pacientes em fase de de recuperação são incentivados por seus médicos a praticar a meditação como uma maneira extremamente eficaz de lidar com a dor causada por certas doenças. A evidência de sua eficácia é que ela permite que os pacientes relaxem e afastem seus pensamentos do que sentem, mesmo que por pouco tempo. 5. Ajuda você a se conectar com esse estilo de vida agitado. A vida cotidiana agitada não nos permite dedicar tempo a nós mesmos. A meditação é uma maneira fácil de se conectar com sua personalidade interior. Ele permite que você se controle com um todo, relate o que e quanto alcançou além do que imaginou e se está no caminho certo. Com tantos benefícios que a meditação traz, podemos dizer que não há nada a perder se você apenas tentar. É simples de executar e quanto mais você pratica, mais profundamente você entra em seu poder impressionante. Agora vou passar mais 50 benefícios dividido em 3 etapas. As etapas se dividem em Meditação para Benefícios Físicos. Psicológicos e espirituais meditação para benefícios físicos são reduz a taxa de respiração, aumenta a circulação sanguínea e reduz a frequência cardíaca, aumenta a resistência ao exercício, leva a um nível mais alto de relaxamento, diminui os níveis de ácido láctico no sangue e reduz as chances de pânico, ajuda no tratamento de doenças crônicas, como alergias artrite, etc. Ajuda a curar após uma cirurgia séria. Conta mais energia e vigor. Ajuda na busca por perda de peso. Ajuda com anti-envelhecimento. Cura dores de cabeça e enxaquecas. Ajuda amadores e campeões a ter um melhor desempenho. Ajuda muito as pessoas que sofrem de asma. Harmoniza o sistema endócrino. Relaxa o sistema nervoso. Cura o estresse. Agora meditação para benefícios psicológicos. Dá confiança. Aumenta os níveis de serotonina que afetam positivamente nosso humor e comportamento. Fornece soluções para problemas de fobia. Ajuda a controlar o pensamento e a concentração da mente. Cria a necessidade de aprendizado e melhora a memória. Faz o praticante se sentir mais vivo. Mais jovem e mais disposto a viver Dá mais estabilidade emocional A mente envelhece muito lentamente Ajuda a livrar o praticante de maus hábitos Como tabagismo, álcool, etc Desenvolve a intuição Ajuda o praticante a ver todas as situações com a mente aberta Ajuda o praticante a ignorar os pequenos aborrecimentos Ajude a resolver problemas complexos Dá pureza ao personagem Dá determinação e responsabilidade Melhora a comunicação entre os dois hemisférios do cérebro. O estagiário ganha a capacidade de reagir de forma mais rápida e eficaz a situações estressantes. Aumenta a percepção do praticante. Reduz as chances de doença mental. Comportamento melhor e mais comunicativo. Menos agressão. Ajuda na dependência de drogas. Menos horas e melhor qualidade do sono. Dá pensamento positivo. Paciência e tolerância. Dá forma a um caráter firme e sério. Por último, meditação para benefícios espirituais. Ajuda o praticante a viver no presente e a não sonhar. Oferece paz de espírito e felicidade. Dá compaixão. Ajuda a obter um conhecimento mais profundo das coisas e a compreensão dos outros. Ajuda a autoaceitação. Ensina o praticante a perdoar. Dá ao praticante a oportunidade de amar em um nível superior. Ajuda a descobrir coisas e significados além do ego. O praticante experimenta o senso interno de compreensão e exclusividade. Essas foram os 50 benefícios, é recomendável que você dedique pelo menos 10 a 15 minutos por dia a essas técnicas incrivelmente poderosas, e seus benefícios, que podem ser sentidos após a primeira vez. Essas foram as dicas de hoje, e se gostou do conteúdo e gostaria de saber um método mais aprofundado de como estar em paz consigo mesmo, sem estar com conturbações depressivas e estressantes e ter uma qualidade de vida com o bem estar para seu dia a dia clica no link abaixo da descrição, e se você achou esse conteúdo relevante e produtivo para você, dar um like, ativa o sino de notificação para ficar ciente de mais conteúdo quando for lançado no canal, compartilha e comenta o que achou e se inscreve em nosso canal para ajudar a trazer conteúdos relevantes como esse para melhorar nosso dia a dia de nossas vidas. Obrigado a todos, felicidades e um ótimo dia!